E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês E como sempre, né, lembrando vocês, os vídeos estão saindo em dois canais Universidade Marketplace e Universidade Mar Mercadonautas Então se você não tá, se você tá em um, não tá no outro e quiser acompanhar pelos dois É bom que você nunca fica de fora das novidades então, se inscreva aqui no canal, dá o seu like se você gostou. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa e já vou mostrar outra, tá? Mas a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é com relação ao frete. Semana passada gente, eu soltei um vídeo, é, não foi nem no canal, mas eu soltei um vídeo na, nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo também, no Facebook e no Instagram, pedindo para que todo mundo prestasse muita atenção e fizesse alteração de frete. Isso mesmo, o Mercado Livre reajustou muito alto os fretes, tá? Tá? Então tem reajustes de 70%, dependendo do, do frete que você encontrar. Então, os anúncios que você tem frete grátis, você tem que prestar muita atenção, tá? E até no primeiro momento analisar se eu estou tomando prejuízo demais, se compensa você tirar um pouco de frete grátis até você conseguir chegar e fazer essa análise. E o que eu estou fazendo, desde quinta-feira o pessoal tá por uma ordem de anúncios com mais vendas para os com menos vendas, né? fazendo essas alterações, então você pode fazer isso também, começa lá, seleciona por mais vendas, filtra ali porque tem frete grátis e vai alterando, tá certo? E com relação ao frete nós vamos ter novidades aí é... sobre isso, mas o que eu queria mostrar hoje pra vocês é até o Luiz Canelhas, que é um parceiraço meu, a gente conversa muito, muito, muito, e ele tava me falando que a atendente disse uma coisa, que a conta dele não estourou nos percentuais, né, nem em reclamação, nem em atraso. E aí a atendente disse que tinha uma forma de tirar relatório. E eu não sabia disso. Então eu tenho uma conta minha que está estourada nos dois pontos. Ó. Então você vem aqui, ó, reputação, né? Clica aqui, ele está aqui, ó. solicite o seu relatório, tá? Assim como se eu clicar aqui, ele também solicite sobre as vendas de atraso. Pode demorar até 24 horas para chegar no seu e-mail. E o que depende é se tem muita coisa ou pouca coisa. Na reclamação, acho que dá umas 30 aqui. Então ele chegou rápido. E aí aqui também é... Aqui ah, o atraso demorou um pouquinho mais, porque tinha mais transações, tá bom? Mas eles chegam. Agora eu vou mostrar como que o relatório vem para vocês. Os relatórios vêm assim, ó. Eu abri aqui o de atrasos, tá? Ele vem tudo separado por vírgula, ó. Então se você olhar, não tem nada. Então o que, que você faz? O é Excel. Você seleciona a primeira coluna. Eu excluí os outros dados, tá? Deixei só as duas primeiras linhas, beleza? Você vem aqui, ó. Texto para colunas. Aí aqui você vem... é aqui ó, desculpa, delimitado, aí ele vai te perguntar, delimitado por quê? Você coloca vírgula, ó, ele já separou aqui, aí você vem e conclui, ele separa certinho por, por células, então a é lógica aqui ó, como ela tá pequena, ela não tá mostrando, mas aí você abre e tem o número do pedido, o que, o que eu acho que vocês podem, aí ele mostra, ó, em prazo para entregar o seu produto, quanto tempo eu levei e qual que é a média dos outros vendedores, tá? Aqui então ele disse que eu levei 35 horas, ele disse que eu levei 82 horas para postar esse, essa encomenda. Então aí você consegue, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu coloco aqui o quanto, qual que é o código de rastreio, qual que foi a minha a entrada no correio e qual, e qual que foi a, a hora exata que o pedido entrou para mim. Por quê? Essa data e esse horário aqui é a data e o horário que ele iniciou o pedido lá. Então aí eu pego certinho. Não achei erro, tá bom? Mas isso aqui é uma possibilidade para quem está achando que não tem problema nenhum e que foi punido pelo Mercado Livre, você pode fazer essa conferência, com isso na mão você contesta se você localizar. A maioria das coisas que eu estou identificando, tá? Porque a maioria dos meus problemas foram em dezembro nessa conta. É, parece que no correio acabou tendo um atrasinho de postagem, entendeu? Pelo volume de coisas. É o que está dando a entender, tá? Mas como dezembro está muito lá atrás, também não tenho certeza. Esse aqui é o de reclamações, ele tem um pouquinho mais de dados, mas é a mesma coisa. O texto para coluna, delimitado, vírgula conclui, ó, e aí ele vem aqui, ó, o detalhe da reclamação e o motivo da reclamação. Eu não recebi o meu produto, me disse que não tem estoque. Não recebi o um meu produto, me disse que não tem estoque. Ó, certo? Então, isso daqui, aí vem a data da venda, o número da venda, o número do pedido, desculpa, o número da reclamação e a data da reclamação. Pra você poder comparar também e questionar o Mercado Livre, se teve alguma que não foi culpa sua mesmo. Esse problema aqui, ó, não recebi o produto, me disse que não tem estoque, a maioria dos clientes quando querem cancelar, faz, eles fazem isso. O que eu acho que você pode fazer? Porque do lado, dentro do detalhe, quando você entra na compra, o cara acabou de comprar, ele tem os três pontinhos ali. Antes dele abrir reclamação, tem ali, tem um problema, mas em cima tem, quero desistir da compra. Então você pode deixar uma mensagem automática no seu sistema, já instruindo isso, que se ele desistiu da compra para ele fazer nesse processo, para tentar diminuir essas reclamações, porque hoje ainda não tem como tirar isso das costas do vendedor. Mesmo que você tenha estoque ou não tenha, vai ficar no, na na tua conta isso, tá bom? Mas eu queria mostrar isso para vocês mesmo para vocês poderem contestar, poderem trabalhar em cima disso. Um grande abraço, até o próximo vídeo e não esqueçam do frete. Prestem atenção no frete.